Caroço de abacate para eliminar as pragas das suas plantas. Vou falar hoje como preparar um poderoso inseticida orgânico feito da semente de abacate. Não há nada mais eficaz do que isso. É simples de fazer e muito seguro e eficiente. Os inseticidas à base de resíduo alimentar ou produtos totalmente naturais são sempre a melhor escolha, pois além de ajudar as nossas plantas, não são tóxicas para humanos e animais de estimação. O que é diferente dos produtos comerciais. Você já tentou todo o método para remover as suas pragas, e suas plantas? Com esse inseticida de caroço de abacate, é mais fácil do que você pensa. Esse pesticida orgânico feito de semente é a maneira mais eficaz de resolver esse problema. E o mais importante, gente, fica comigo até o final do vídeo aí, para vocês aprenderem como fazer esse inseticida. Se você está gostando do conteúdo, meu nome é Rogério, do Sítio Lazo. E o mais importante, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha, comentar, compartilhar, compartilhar com o amigo que precisa dessa receita. E o mais legal, gente, essa receita é 100% natural. E o propósito desse vídeo, gente é fazer você esquecer dos inseticidas industriais, que são prejudicais à sua saúde, e à minha saúde também, e as suas plantas, claro, elas vão agradecer com essa receita maravilhosa de semente de abacate. E, aí, tem vários tipos de receita aí, vários ingredientes, então seria, eu vou falar, ó, um dos ingredientes que é usado e na agricultura orgânica, que todo mundo, todos os vídeos falam aí, seria o leite, folhas verdes, tomate, isso são um dos ingredientes, como canela, alfazema, são produtos 100% naturais e muito indicado para nossos cuidados com as nossas plantas, mas poucos sabem que a semente do abacate tem uma função semelhante. Graças ao seu alto teor de tanino, os taninos presentes na semente do abacate são uma substância tóxica e ele tem um sabor amargo, tipo assim, é mesmo é, é amargo, tipo o óleo de ninho. É mesmo deixar uma substância amarga, o que acontece? A hora que você aplica seu repelente, esse repelente nas folhas, geralmente você tem que aplicar por baixo das folhas, que vai fazer o quê? O inseto não vai gostar do amargo, da, da, do inseticida, ele tem que ir embora, porque ele vai morrer de fome, ele vai parar de comer, mastigar ou raspar, depende do inseto. Beleza? Pra vocês entenderam essa parte aí. E tem certas espécies, após o período de uso, como inseticida, ele vai fazer, ele vai desaparecer, ele vai embora, vai... Tudo o mundo. Também pode combater pragas como as minadoras da folha, pulgões e algumas larvas, mariposa e alguns fungos. Quer aprender como fazer seu próprio inseticida orgânico com a semente de abacate? Vamos pro vídeo agora. Vocês vão precisar de dois caroços grandes de abacate, dois litros de água, uma panela, um ralador e, claro, fogão, senão você não tem como fazer, né? Rale duas sementes de abacate, lembre-se, usar um ralador de cozinha. É importante que a semente de abacate seja seca para obter o máximo da sua eficácia. Colocar os dois litros de água em uma panela e ferva. E enquanto estiver quente, adicione os caroços de abacate já ralados e desligue o fogo. Beleza? Acho que até aqui todo mundo entendeu. Mexa bem e deixe repousar durante uma noite. Na manhã seguinte, filtre o extrato para remover a impureza e você pode adicionar o resíduo do caroço ao composto, sua compostagem. Aí. Vocês vão precisar diluir o produto final em 10 litros de água. Claro, gente, esperar mais um dia para que o produto resfrie, né? se assente, concentre totalmente a sua substância e vocês vão poder fazer o que, gente? Você poderá pulverizar. coloque o inseticida em um borrifador ou uma bombona, é, bombona que eu falo, bomba costal, ou diretamente nos dorso das folhas uma vez por semana, até que suas pragas desapareçam. Por fim, não se esqueça de a hora de refrigerar o inseticida da semente de abacate ou usá-lo no dia do preparo. E você pode usar o resíduo comum, na compostagem, e as suas plantas, claro, vão ag agradecer os seus nutrientes do caroço de abacate. Se vocês gostaram desse conteúdo, aí, gente, não, mais um aviso para vocês: não se esqueça de escrever, escreve, compartilha, deixa um comentário aí. Já usou esse tipo de, de receita? Deixa no comentário, me saber. Beleza? Até mais, até o próximo vídeo, gente. Fica todo mundo com Deus.